sua primeira aula você vai gravar comigo, ao vivo e de forma individual. Então, eu te acompanho por meio dessa plataforma aqui, o StreamYard, tá certo? É um bônus para essa próxima turma aqui, né? Que, se fizer sentido para você, eu vou adorar tê-lo conosco, tá certo? E veja o resultado da professora Kelly, que ela tinha uma barreira enorme de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 Então eu super recomendo o curso da professora Renata Corrêa, ele é transformador, acreditem mim, ele transforma. Um abração para todos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de marketing digital, mais precisamente, inbound marketing. É muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente começa a falar agora um pouquinho do inbound marketing, né? olha que diferença, enquanto o marketing tradicional, ele trabalha com interrupções para tirar a sua atenção do que você está fazendo, chamar a atenção para eles, o, o, o inbound marketing trabalha com foco em resolver as dores da persona, que é o cliente dela. Fica aqui, eu te vejo na nossa próxima turma e até breve.